Meu nome completo Ele é Helenildo Domingo da Silva, eu nasci na cidade de Quatá, próximo ao Paraná. Meus pais, são, meus pais eram pernambucanos, eu nasci em São Paulo. Como eu disse, eu sou da cidade de Quatá, interior de São Paulo. Eu nasci no dia 26 de maio de 1952, era uma segunda-feira, é, eu... A culpa é o trabalho do meu pai na fazenda. Não que eu fosse operar da fazenda, mas eu gostava de ajudar meus pais. Meu pai foi trabalhar de caseiro no, no sítio também. Chegamos em São Paulo, aqui em Diadema, o acolhimento foi bom. Aí já senti o local aconchegante. Eu falei, eu acho que é aqui que, é, eu acho que, é aqui que vai ser o, o meu lar. Eu queria ser jornalista, eu queria fazer redação, é, filosofia. Eu olho o personagem, eu vi o senhor cortando o cabelo, aí eu falei assim... Tem coisa passar a mão na cabeça, cabeleireiro. Comecei a trabalhar na olaria. O Manuel também trabalhou na olaria, também. Minha irmã. Foi ali que eu consegui comprar meu primeiro carro, eu lembro. Comprei minha variante lá. Oh, pra mim era a Ferrari. A Playboisada era tudo carrão. Era tudo carrão da Playboisada. Oh, a Playboyada era tudo um carro esporte. Puma, na época. Pra mim, pra mim era uma Ferrari a minha variante. Era uma família até feliz, né? A gente comia, bebia, tinha o passatempo para passear. Assim é a nossa família, era felicidade. Pô, de repente, nuvens negras, caíram sua família lá, teve uma invasão aqui na época. Aí perdimos tudo. Aí eu pensei comigo, nem, nem tudo está perdido. Aí começou a minha trajetória sobre a minha ar. Começou a levar boneca, lá, carrinhos. O pessoal ganhava carrinhos novos e jogava fora. Aí comecei a montar, né? comecei a montar, tal, montar, aí passou o turista, aí eu... passou a francesa, falou para mim, faz tempo que senhor é artista? Eu falei, estou começando agora, aí eu pensei, né? Pô, mas não está completo, sabe por que não está completa Falei, ah, o que está faltando é as classe mas como não tinha pirógrafo, eu falei, vou fazer igual lá, vou fazer o fogão alheia e fazer, fazer, é a criatividade, é a filosofia ser assim, urbana. Aí eu falei não, eu tenho que me aprofundar. Aí eu falei para um universitário, para o rapaz ô, oh, você não tem algum livro de algum... pelo menos uma cópia, alguma coisa? Não tem, rapaz. É por internet, rapaz. Não tem internet, não. Eu peguei, comecei a fuçar o lixo. Aí eu comecei a procurar, já, já sei falar sobre Platão. começou a falar sobre Sócrates, ó, aí o Platão, Sócrates, Aquele Voltaire, não gostei muito de Voltaire não, mas é bom, é francês, meio, sei lá. Oh, não gastei muito tostão para comprar, aquele Midoro, e o livro caro, ali é muito sabedoria. Tem outra que, que, vive de, que vive de ilusão é mágica. É mágico. A gente tem que descer ao lixo para subir ao luxo. Eu desci ao lixo aqui. Aí, minha arte está aí. Era é tudo boneco, tudo ressuscitado perna de um, cabeça de outro a minha arte aqui é assim ela é sagrada e profana você vê coisas alegres, vê coisas tristes vê coisas macabras também a Elise Matsunaga, Suzanne Richthofen é, causa e impacto é igual o repórter, o repórter tanto faz ele vê o cachorro morto e vê a autoridade também ele é frio, sabe a minha arte é assim, é o que eu disse o profano e o sagrado sou sempre atento, meu o acontecimento mundial é igual a Boate Kiss Eu não conhecia o pessoal lá, só vi pela televisão. Então é uma história que me marca e eu, eu vou passando para frente. O Carlos vou pô a, a calça preta nele e vou, vou ter que fazer um paletózinho Todo artista, se ele é o presidente, se ele é o chefe de família, ele vai ter ele, ele vai deixar um legado. Sabe o que é isso aqui? Charles de Gaulle. Pôr o charuto na boquinha dele, vou pôr o charuto no barrigão dele, ó. Ah, se torna imortal a arte, porque ó, há 100 anos existia o tal de Zé Preti, lá as imagens aqui. É uma coisa eterna e é gratificante.